Hoje estamos aqui em mais uma viagem pelo Brasil, uma viagem de aventura. Estamos mais rapidamente em um no Brasil é um Bonito! Ele ganhou prêmios, vários prêmios, por ser o melhor destino de ecoturismo do Brasil e talvez até do mundo. Ele é referência de ecoturismo no país. Ele também tem uma política muito forte de conservação, então não pode caçar, não pode pescar. Tudo aqui é conservado e aqui também é considerado o centro energético da América do Sul, porque é onde nascem as águas, tem bastante diversidade cultural e natural, muita beleza natural, então vem comigo para vocês verem tudo. Feeling. If you could show me, you need to know my story. But don't get too close to me, 'cause I need my fantasy. Here I am falling now, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am falling now, deep inside, and I feel like I don't need you. Bom gente, esse é o nosso primeiro passeio aqui em Bonito. É o que eu tô mais ansiosa para fazer, porque eu acho que tem mais a minha cara. Ele se chama Combo Duck e é feito no porto da ilha. O combo inclui três atividades de aventura. Nós vamos fazer duas agora pela manhã e uma à tarde. Eu não sei qual vai ser a primeira porque eles ainda não falaram, mas eu tô toda equipada aqui com a GoPro pra filmar pra vocês. O colete salva-vidas que já tá incluso no passeio, esse aqui também tá incluso. E a roupa é nossa, a gente comprou. E a gente pega essas pulseirinhas aqui e não precisa ficar com nada aqui dentro. É, máscara também nos passeios você não usa porque é na água, mas durante o restante do tempo a gente usa máscara o tempo todo. E vamos lá filmar, vamos fazer boia-cross, que é tipo um rafting, mas só de uma pessoa. Tem o combo duck, que é um caiaque de duas pessoas. E tem o stand-up paddle, né, que todo mundo já tá cansado de saber e de conhecer. Então vamos nas atividades e vamos ver qual vai ser a mais divertida. Música I was born to be free. A gente, estamos agora no stand-up, como vocês podem ver. E é a nossa segunda atividade do dia. Mais tarde a gente vai fazer o passeio de duck. E agora no stand-up a gente está no meio do passeio e podemos mandar aqui, ó. O quanto quiser. A gente estamos nadando aqui no Rio Formoso. Por isso tá cheio. Oh. Por isso que tá com barulho, porque tem outras pessoas, mas todo mundo longe. I was born to be free. Oi, vamos descer umas corredeiras agora. Um... Um... Um. um Passeio de Duck foi mais radical que a gente tem até agora. Já descemos quatro cachoeiras. Muito hum, legal. Vale a pena. Gente, olha o tamanho desses peixes aqui. My fantasy. Here I am falling out, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am falling out, deep inside, and I feel like I don't need. You.